Muito bem, vamos então bater esse papo sobre controle emocional, né, Lígia e Vivi, é, afinal de contas, esse vai é ser um material que vai apoiar os alunos, né, no webinar no dia 31 de agosto para os alunos do primeiro ano, isso é uma informação super importante, né, os alunos do primeiro ano da economia da GV vão fazer a atividade de webinar no dia 31 de agosto e os do segundo ano, Farão participarão no dia 2 de setembro, que é quinta-feira, cada um no seu quadrado, cada turma no seu dia, 31 de, 31 de agosto, primeiro ano e no dia 2 de setembro, segundo ano. E bom, para gente, a gente apoiar os alunos nessa atividade, a gente trouxe aqui a, a ideia né, de bater um papo sobre o tema. É, e o tema escolhido foi controle emocional. Vivi. E Vivi e Lígia, né? A gente não se apresentou e acho que isso pode ser uma coisa bem bacana. Acho que a maioria dos alunos já nos conhece, mas acho que vale reforçar aí a, a apresentação. Vocês querem começar? Quem vai? Eu? Então, vamos lá. Meu nome é Viviane, mas vocês podem me chamar de Vivi. Eu sou psicóloga e eu faço parte da Sec que hoje ela tem o um movimento Saber Lidar, saber lidar com as emoções, saber lidar com as dificuldades da vida, e nós estamos em vários cenários, em vários âmbitos da sociedade, com crianças, com jovens, com adultos em empresas, na educação, em, várias, em vários setores. Olá, eu sou Alija Costa, eu sou pesquisadora, palestrante e escritora principalmente no tema de Inteligência Emocional baseada em Mindfulness, uh, seja para formar esses uh, futuros executivos que estão aí, aí no mercado, né, se preparando para o mercado de, de trabalho, como também tem uma série de projetos dentro uh, de grandes empresas para desenvolver essas habilidades que são essenciais nos dias de hoje. Legal, então deixa eu me apresentar também, eu sou a Silmara Meirelles, eu sou psicóloga, faço atendimento na área clínica, em consultório, também estou junto com a Vivina na SEC, Movimento de que é um movimento, né, uma organização não governamental que trabalha a saúde emocional em diversos eh, ambientes, em diversas áreas, e, né, cada vez mais isso tem sido ampliado no nosso, na nossa sociedade, né? E a pandemia veio ajudando a, a gente se conscientizar da importância da saúde mental, da saúde emocional. É, junto com a Vivi, eu atendo no plantão psicológico do POP então também vale, vale essa informação para aqueles que é, queiram ou sintam necessidade de um espaço de conversa, de escuta, de acolhimento, pode procurar o POP, eu ou Viviane estaremos disponíveis para esse atendimento individualizado. É, acho que é bom a gente retomar esses pontos, né? porque afinal de contas, é, assim a gente já se conhece e também faz conhecer o trabalho que a gente tem oferecido na GV, né, Lígia? Legal, isso. E só compartilhando também, é, a gente tem uma agenda de práticas de meditação de 30 minutos, que vocês podem participar, vocês, os familiares, eh, todos ao redor, com o objetivo de desenvolver e de prevenir essa saúde mental, né, cultivar o bem-estar pessoal e acadêmico. Então, quando vocês quiserem, podem realmente trabalhar a meditação de maneira mais formal comigo. Aproveitando né, essa essa nova apresentação ou reapresentação, Vivi, conta um pouquinho das nossas rodas de conversa. Sim, nossas rodas de conversa, elas acontecem uh, na terceira, terça-feira de cada mês, às 18 horas, e elas têm temas variados. Né? Nós já falamos sobre... Uh, Ansiedade. ansiedade, já falamos sobre é, autocobrança, que é um tema super interessante, então nós já trouxemos alguns temas onde os alunos podem participar e fazer lá com a gente um bate-papo. Então não tem lição, não tem chamada oral, a gente não vai lá para explanar sobre o assunto, mas sim conversar sobre ele à medida que vocês tragam. Né? Então, desses que, que já tiveram, né, tiveram participantes, foi muito interessante, porque as respostas são oferecidas à medida da dúvida de cada um que está lá. Bem bacana, porque atende a gente e está querendo saber sobre aquele assunto. Isso, é um bate-papo, né? Um bate-papo, um acolhimento, uma troca, um compartilhamento de experiências e de, e de compreensão. e é, lembrando que como a, as rodas de conversa, elas têm tempos, é, elas têm é, cada ponto um, um tema, cada, se você tem um tema, e se você que está assistindo tem um tema que gostaria de levar para a roda de conversa, pode entrar em contato com a gente e fazer a sua sugestão, isso é muito bom também. Bom, vamos para o nosso papo, então, sobre é, o tema desse webinar, que vai acontecer na próxima semana, é, autocontrole. Eu tenho aqui algumas perguntas para a gente discorrer sobre esse tema. É, uma delas é, por que falar de autocontrole, por que falar de emoções para alunos que estudam economia? Lígia e Vivi, o que, que vocês têm para me falar sobre isso? Quem começa? <risos> Tudo bem, Vivi, dessa vez eu vou, vou, vou iniciar. Então... Uh... Por que falar de emoções e é, autocontrole? Então, primeiro que é, eu sempre trago, e eu falo para as pessoas, né, na era industrial, lá atrás, a gente tinha uma gestão e todo mundo era tido como robôs, né, apenas cumpre ali todas as tarefas. Conforme a gente foi hoje em dia, e vocês, alunos, é, vem de uma nova era, era do conhecimento, da informação, tudo está disponível ali 24 horas, então, a gente tem muita informação. Uh, ao mesmo tempo, a gente descobriu que nós não somos mais robôs, né? Que, a gente, que todos nós somos seres emocionais. E por que, que a gente descobriu isso? Primeiro porque a gente tem que discernir quais são as informações relevantes para a gente poder utilizar. E depois a gente vivenciou, está vivendo ainda, uma pandemia que nos colocou no lugar de vulnerabilidade, e onde a gente foi obrigado a incluir as emoções, incluir e verbalizar. Mas enfim, o que, que tudo isso tem a ver com vocês que estudam economia? Né? Eu só trouxe um contexto, mas o mundo do trabalho, hoje em dia, ele valoriza muito profissionais que têm habilidades relacionadas a soft skills, que são essas habilidades ligadas à inteligência emocional, a autogestão, a regulação das emoções, a tomadas de decisões difíceis, a conversas não violentas. E tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês são habilidades que são desenvolvidas é, não no mundo acadêmico tradicional, porque quando vocês estão numa faculdade, né, vocês acabam aprendendo os termos técnicos. Lógicos, né? Todos os conhecimentos, uh, os hard skills que é o que a gente, né? A nomenclatura que a gente utiliza, e a gente acaba não desenvolvendo o comportamento, as atitudes, principalmente em momentos difíceis, uh, e aí entra também, né, o, o autocontrole para a gente poder tomar a melhor decisão possível ou até mesmo nos comunicarmos de maneira clara e assertiva uh, numa situação, às vezes, que envolve estresse, que envolve risco. Então, por isso que existe o POP, hoje em dia, dentro da GV, né, que é esse programa de orientação profissional e emocional, e por isso que a gente também inclui Uh, o desenvolvimento dessas habilidades como um complemento às habilidades uh, técnicas, né? então eu vejo como fundamental é algo novo, né? então de novo, não somos robôs, somos seres emocionais, isso é totalmente novo, e aí para isso a gente precisa falar de emoções, que também é novo, e esse é o nosso papel é, para trazer aqui é, para essa roda de conversas. Posso pegar um gancho? Vai lá, Vivi, é você agora. <risos> pegando o gancho né, do que a Alicia está trazendo, que é super importante, é, pegando o gancho dessa fala, que foi ótima, de que nós não somos robôs, né, uh, cabe fazer um alinhamento, né, acho que nivelar aqui algumas expectativas, de que o termo usado né, de controle emocional é um termo muito difundido, a gente fala desta forma, né? Porém, de maneira prática, né, eu gostaria aqui de dar uma notícia, talvez triste para alguns, controle emocional é uma coisa que não existe, né, não existe do ponto de vista de deixar de sentir algo que já sentiu, né, então já veio a emoção em mim, não tenho como tirá-la, eu não tenho como transformá-la e eu não tenho como evitá-la, né, então diante de alguma coisa realmente difícil para mim, eu vou sentir. Né? Então, é, acho que é muito bacana a gente poder fazer um alinhamento deste termo controle emocional, porque, desta maneira que eu descrevi, não é possível lidar com as emoções. Né? É possível lidar fazendo uma gestão delas, né? uh, administrando elas à medida em que elas surgem. Então, né, quando a já traz a questão do mindfulness, é o que há de ponta, uma das técnicas que há de ponta para fazer esta é a gestão do mundo emocional, né? E uh, isso se dá, né? Isso é assim porque nós não somos robôs, por quê? Porque nós somos humanos e os seres humanos são bichos, nós somos animais na natureza. Então, é por isso que nós precisamos levar esse mundo interno em conta, porque senão nós reagiremos, né? Uh, só com, com o nosso sistema de defesa ativado aqui da parte de trás do cérebro, e aí pode ser que a gente não consiga alcançar os efeitos e as metas que a gente quer para a nossa Fiquei pensando um pouquinho aqui, Vivi, no que você falou e no que Lígia falou, é que é, nós temos é, as emoções, não tem como não sentir, como você trouxe, como Lígia trouxe, não tem aquela chavinha, então agora eu não sinto mais, ou agora eu controlo esse sentimento, só 20% esse né? Mas existe, e esse, mas pensado como talvez um economista pense, né? A gente tem ali uma economia do quase que uma economia doméstica, que eu vou dizer aqui. Mas é, <risos> o que a gente, a gente tem uma quantidade de energia para desenvolver e para levar a nossa vida, né? E a gente distribui essa energia no nosso dia a dia, nas nossas nas nossas atividades acadêmicas, nas nossas atividades pessoais. E à medida que a gente consegue lidar com essa, esse equilíbrio das nossas energias para desenvolver as coisas, à medida, à medida que a gente consegue administrar as emoções que nos afetam que so, no decorrer da nossa vida e do nosso dia a dia, a gente tem condições de lidar melhor, tanto com as emoções que nos atravessam como com as atividades que são impostas pelas, pelas nossas escolhas, né? Eu acho que só queria trazer isso como um complemento. E vamos nessa, né? Vamos nessa para a nossa pergunta, próxima pergunta para esse bate-papo. O que são as emoções e por que reconhecê-las vai ajudar na vida acadêmica e na vida profissional? Né? Essa é a nossa segunda pergunta aqui. Quem começa? E é, aí, Vivi, do lado mando, pode vou, vou. vou, vou, vou nessa, é... então vamos lá, porque reconhecê-las pode me ajudar na vida acadêmica e profissional, né, reconhecer as emoções, fazendo um link com o que eu tinha trazido antes do fato de nós sermos animais na natureza, as emoções são para a gente e para todos os outros animais, instintos, instintos de defesa, né? Então, os sentimentos são para nós alarmes de que tem alguma coisa ali errada ou alguma coisa desejada, enfim, alguma coisa que está nos ameaçando, né? E, e como muitos animais da natureza, a nossa defesa clássica que vem de fábrica, né? Para lidar com o que nos ameaça é aquela defesa básica de dois componentes, né? Então, mediante uma ameaça ou nós lutamos ou nós fugimos. E veja, esses processos aqui de luta ou fuga diante do que nos ameaça, do que nos faz mal, do que nós não gostamos, isso é automático, né? Nós não nos damos conta de que essas coisas estão acontecendo, né? Então, é muito comum estarmos confusos, por exemplo, né, uh, diante de uma decisão que precisa ser tomada, e a gente não sabe para que lugar ir, a gente não sabe como escolher, como, como tomar aquela decisão. Muito provavelmente, se a gente observar, né, sair um pouco da cabeça, descer mais um pouquinho aqui e vir, vir para o coração, muito possivelmente terá muitos sentimentos aqui embaixo, opostos, competindo entre si, né? Então, a importância de saber dos sentimentos, olhar para eles, é a capacidade de, de desenvolver a nomeação desses sentimentos. Então, dar nome para eles, saber o que está acontecendo dentro de você, né? uh, saber, possivelmente, o que, que gatilhou cada um desses sentimentos. Né? Eles estão ali por causa do quê? Por causa da realidade? É por causa de alguma coisa que está de fato acontecendo? Ou eles estão ali presentes por conta de alguma lembrança do passado, de alguma situação vivida antes, que eu não quero viver de novo, né? Então, conhecer os sentimentos uh, é importantíssimo para que a gente só não fique reagindo aleatoriamente, né? Na vida, né? Então... À medida que eu tenho consciência sobre eles, eu consigo entendê-los, cuidar deles e escolher melhor, e decidir melhor, e com isso guiar o leme da minha vida para um lugar que faça sentido, que vale a pena ser vivida, né? A vida que vale a pena ser vivida. Então, essa é a importância de saber dos sentimentos, para a gente não ficar reagindo a esmo, né? Apenas. Vivi, quando você fala nomear, né? Pode parecer uma coisa... É simples, mas nomear, nós somos seres de linguagem, né? A gente, a gente precisa da linguagem. Quando a gente fala nomear um sentimento, é reconhecer, é dar um lugar, né? para aquele sentimento, dizer, ele existe em mim. E quando eu digo ele existe em mim, eu dissolvo uma série de nós que tem dentro de mim, que sustentam aquele sentimento, que às vezes é desagradável, né? Então, não é só nomear, mas é dar um lugar aí, através da linguagem. Legal. Lígia, vamos então? Vamos. Eu vou, uh, talvez, refrasear o que vocês trouxeram aqui com as minhas palavras. Né? Então, primeira pergunta, o que são as emoções? É, eu diria, em, em poucas palavras, né? elas são reações fisiológicas, internas ou externas. Então, por exemplo, tudo que acontece, ouvi um professor falando, prova agora. De repente, eu tenho uma reação fisiológica, o meu coração pode ser que comece a palpitar, me, me dá um nó na garganta. E aí, como eu vou nomear este, essa palpitação, esse nó na garganta, pode ser é, um medo ou uma ansiedade né por não estar preparado para uma prova agora né E isso é eu vou observar no meu corpo e através do que o meu corpo tá trazendo eu nomeio essa emoção ou como eu falei para vocês é, podem ser também reações fisiológicas internas tô dormindo e de repente eu tive um pesadelo e no meio da madrugada eu tive um pesadelo que eu tirei zero na prova, ou que a bolsa caiu, né? A bolsa de valor. Falou, tem um monte de dinheiro investido. E, de novo, acordei com frio na barriga, com dor de barriga, ou com a mão suando, ou até mesmo falando. Então, internamente, o meu corpo também trouxe algumas reações frente a esse pesadelo, e eu sou capaz de nomear, né? De novo, ansiedade, é, medo do futuro, o que que o que que vai acontecer com essa situação. Uh, então, só para exemplificar, que eu, quanto mais a gente for capaz de ser este observador de tudo que acontece no nosso corpo, mais eu vou poder verbalizar aquilo que eu sinto. Então, a Vivi até trouxe, né? O meu papel, o que eu sempre falo e trabalho, é mindfulness. Mindfulness, para quem não sabe, é um tipo específico de meditação. Meditação é um treino mental e o mindfulness é quando eu tenho a consciência né, deste momento presente, da minha mente, do meu corpo, de tudo que acontece ao redor com, e trato tudo isso com gentileza, com bondade, com curiosidade, porque é difícil né? a gente ser este grande observador de tudo que acontece nesse momento presente e nomear. Então, é isso que eu queria só é, complementar e trazer, talvez com, com alguns exemplos aqui que eles possam realmente vivenciar no dia a dia. Acho que a gente está com o tempo bem apertado. Eu tenho duas perguntas e eu acho que a gente pode pensar. Vivi responde uma pergunta e Lígia responde a outra. Pode ser? Então, como desenvolver as habilidades? de gerir as emoções e a outra pergunta é como fazer em momentos de tensão e crise Vivi responde a primeira, Lígia a segunda o que vocês acham? confortável eu, eu, assim? eu gostaria de inverter porque eu tenho umas dicas legais de gestão de crise <risos> então repete a primeira para mim, o que eu vou se como você eu desenvolver quiser, Lígia. como vou falar a primeira pergunta como desenvolver a habilidade de gerir as emoções? Excelente. Então, vamos lá. É, dentro é, da, de todas as etapas e do desenvolvimento de pilares de inteligência emocional, que é a minha especialidade, então, a gente fala, o primeiro passo de tudo, tudo, tudo, é trabalhar mindfulness dentro da linha que eu desenvolvo. Porque aí, a partir deste... É, dessa consciência, eu desenvolvo o primeiro pilar, que é a autoconsciência, quando eu sou capaz de observar exatamente todas essas emoções. E em seguida, só sendo capaz de nomeá-la, aí sim eu vou poder gerir é, essas emoções, né? Criar, ter ferramentas onde eu vou regular, muitas vezes, as minhas emoções. Então, o que eu, o que eu sugiro é sempre... Uh, talvez para ser prático aqui, uh, primeiro observar o meu corpo, saber nomear, e aí refletir né, que forma positiva eu posso responder a essa sensação. Tentar sempre criar algumas respostas positivas, porque às vezes é só gerir uma emoção. Não significa que aquela situação, ela deva se desenrolar ou ir em frente. Talvez eu preciso gerir dentro de mim um mal estar, uma situação de ansiedade e seguir em frente. Muito bom. Vai lá, Vivi, Posso a segunda a pergunta. Vamos lá. Pegando né, também o gancho da, do que a Lígia está trazendo... Então, como nós não conseguimos tirar os sentimentos de dentro de nós, é, só é possível nos engajarmos em ações para aliviá-los, né? para aliviá-los, para acalmá-los, para apaziguá-los, para que eles não nos impeçam de pensar. Né? Então, sentir uh, não é um problema. Né? Então, embora sentir um sentimento desagradável nos, nos leve à forte tendência de querer deixar de sentir, porque não é agradável sentir raiva, por exemplo, ou tristeza, ou ciúmes, uh, mas a gente nota rapidamente que não dá para deixar de sentir uma vez que aquilo está dentro de mim. Então, é possível cuidar disso, então é possível fazer coisas para aliviar. É, esses processos internos que já foram gatilhados, né? Então, quando eu falei que eu queria trazer umas dicas aqui, muito interessantes, é porque, assim, tem uma diferença entre crise e uma diferença entre tensão, ou momentos de estresse, ou momentos difíceis. Crise uh, são aqueles momentos em que a gente acha que vai ter um piripaque, né? Que vai ter uma síncope, né? Que vai ter um treco e vai cair duro aqui. Né? Então, esses momentos de crise... Uh, eles têm, envolvem habilidades um pouco diferentes de momentos difíceis. Uh, por exemplo, então, para gerir crises, momentos em que vocês acham que vão vou ter um treco, né? uma coisa muito interessante, rápida e fácil é ativar o reflexo do mergulhador, que ativa o nosso sistema parassimpático, que é o sistema de relaxamento do corpo, que é colocar água fria no rosto, segurar pedras de gelo na mão e colocar no rosto, se possível prender um pouco a respiração, isso ajuda nos momentos de crise. Exercícios intensos, por incrível que pareça, fazer correr no lugar, aumentar a frequência cardíaca, isso também vai ativar o nosso sistema parasimpático de relaxamento. E uh, relaxamento progressivo, então a gente pode focar na respiração, focar nas partes do corpo, e acho que ali já sabe disso melhor do que eu, pode de repente falar mais talvez em outro momento, né, e fazer uma técnica que você contrai o corpo e solta uh, para o corpo entender que o, a tensão está diminuindo. Né? Então, para crises, essas coisas mais emergenciais são interessantes e para momentos de tensão ou dificuldade, vale a pena você pensar em como trazer elementos de conforto para você, conseguir tolerar o momento difícil, conseguir tolerar o sentimento difícil, porque ele não vai embora. Então a gente consegue passar melhor por este momento, né, de dor ou de sofrimento, quando a gente traz um elemento de conforto para que eu consiga suportar, sentir até que esse sentimento vá embora sozinho. Fiquei pensando aqui que esse é o controle, né, você poder lançar a mão de recursos para poder lidar com essas situações de tensão, com essas situações de crise. É o, é, é, o controle está no que a Ali já fala, da autopercepção, do se reconhecer, do respeitar até o próprio limite, porque a gente também tem limite, né? Às vezes a gente precisa dar uma pausa, precisa cuidar de alguma outra, de algum outro aspecto da nossa vida, retomar outras coisas em determinados momentos. Então, toda essa autopercepção. Todos esses recursos que a gente pode lançar a mão é que fazem parte da possibilidade de um controle. É isso, meninas. Muito bom. Espero que esse bate-papo que nós tivemos aqui ajude né, os alunos a se engajar no webinar, a se sentir um pouco mais convidado por nós para participar dos encontros de meditação, para as nossas rodas de conversa e para aqueles que precisarem, é claro, um espaço individualizado. Perfeito, Sil. Super obrigada, Devemos. obrigada, Vivi. E que, é, e que esse obrigada. conteúdo também possa servir como perguntas. Se eles não entenderam algo que a gente trouxe, ou se querem é, um pouco mais de informações, se talvez não ficou claro esses exemplos, Perguntem para a gente, porque esse tema vai estar cada vez mais em evidência e é importante que é, eles tenham né, a consciência desse presente, que é, é saber sobre tudo isso no mundo acadêmico. Isso, né? então, legal. Beijo, Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, até mais.